Gente, mulher feia e soldado só aparece pra fazer o mar pra gente Os dois sabem xingar a gente muito bem Lá na minha rua tem uma mulher que é mais feia do que pobre andando de cerca Casar com a mulher daquela já é considerado castigo Casar com a mulher daquela é pior do que tomar a surra do soldado Aí ela falou pra mim assim, José. Eu só vou casar com homem se ele for rico É nessa hora que a gente vê a vantagem de ser pobre mesmo. Ela falou só se for rico e bonito A coitada morreu sem saber que jeito que é uma piroca. Homem gosta de carro e trabalho Mulher gosta de carro e dinheiro Homem gosta de carro e Trabalho e futebol, mulher gosta de carro, dinheiro e só. É novela, né? Homem e mulher gosta de carro, tudo bem. Tem carro que é bonito, agora o Tardo Certa, meu irmão. Eu acho que a Chevrolet conheceu o Certa no time. Ave Maria, olha a mulher que tem um certo e gosta dele, o amor é verdadeiro, porque o carro é feio e pobre, olha, a felicidade de um homem é ser feio e pobre, claro porque se ele é feio e pobre e acha alguém, ele tem certeza que é por amor, gente não precisa ser bonito para fazer sucesso com as mulheres não, o amor é certo. O povo fala que o amor é cego, mas como é que o amor enxerga dinheiro? Olha, tem um vizinho meu lá perto de casa, lá? Mais feio que eu, só que o mais rico da redondeza. Fazendeiro bem sucedido, casou com uma mulher bonita. O pai perguntou pra ela, a senhora vai amar ele até a morte? Ela falou, vou amar até a morte.